O fim do GP da Inglaterra teve, entre outros embates divertidos pelo GRID, um duelo entre Max Verstappen e Mick Schumacher pelo sétimo lugar. Schumacher atacava e Verstappen, com o carro danificado, defendia. O líder da Fórmula 1 2022 levou a melhor, mas houve quem tenha achado que Max foi além dos limites contra o piloto da Haas. A agressividade passou do ponto foi assunto no Paddock GP desta semana. O holandês merecia alguma punição ou seguiu o jogo como foi a visão da FIA naquele momento? Muita gente fala que na volta final, se o Schumacher não tira ali, é capaz de ter tido um acidente. É verdade, assim, é, é, assim, eu teimo um pouco com, com punições por causa disso, então, assim, até, talvez até nem desse a punição, porque era um, né, uma briga ali de corrida e, e tudo mais, então, assim, acho que ele, ele não merecia, mas era o Verstappen, né? O Verstappen é isso aí, ele nunca mudou, é, é o cara que, que não vai tirar o pé, né? E como ele fez a vida inteira, e o ano passado a gente viu muito muito bem isso mas foi uma foi uma final dos mais dos mais divertidos ali no dessa dessa corrida e certamente uma lição para o Mick Schumacher. Merecia a punição Verstappen, Gabriel Carvalho? Olha só eu, eu entendo que assim é o Verstappen ele tem uma certa antipatia da galera até por ele ser um cara jogo duro e até também porque ele costuma ser meio reclamão demais às vezes da postura dos outros mas assim, eu só achei uma defesa é, extremamente, assim, sei lá, eu não achei que ele foi, eu achei que ele esteve muito perto do, do limite, mas não achei que, ali ah, ele, ele forçou pra fora, tal, eu achei só que ele fechou a porta, entendeu? É, o chato é que o Verstappen reclama quando fazem isso com ele, mas pra mim, pra mim serve o jogo, tá ligado? O Pérez, pra mim, poderia ter sido muito mais investigado por, ele tava disputando com o Leclerc, ele meio que dá uma cortada ali na, na última coisa. Vai ter mim, cortado. Aquilo, uma baita guardada, aquilo para mim não ter sido investigado foi é absurdo, o Verstappen eu achei, enfim eu pelo menos eu não, eu não me incomodo com essas coisas, só é chato quando o Verstappen vai é reclamar dos outros porque ele faz a mesma coisa Gabriel, curti eu, eu assino embaixo o um comentário com, do Gabo eu não tenho mais nada a acrescentar, inclusive eu ia falar do, do lance do Pérez mesmo que eu tinha certeza absoluta que o Pérez ia perder a segunda posição depois da corrida e fiquei dando F5 ali nas punições e não saiu. eu falei, cara Será que eu vi o um incidente errado? Mas ele, obviamente, passou o Leclerc cortando o caminho. Mas o Verstappen, eu acho que é, é o que o Gabo falou. Ele jogou no limite e o que é chato é que realmente ele reclama muito. Mas, mas, eu nas minhas regras, isso vale. E aí, acha que Verstappen merecia a punição? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.